Olá! Para alterar a senha do Moodle, você clica em Minhas configurações de perfil, em Administração, e clica em Mudar a senha. Bom, agora basta fazer as alterações desejadas e clicar em Salvar mudanças. É isso! E obrigado.